Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas capinhas aqui, gente. Bem facinho, rapidinho de fazer, olha só. E essas estampas vai junto no PDF para você estar tá fazendo a sublimação da camisa para o teu pet usar, homenageando o papai. Olha só que lindo, né? Então, gente, vamos lá fazer a nossa peça. É rapidinho, é dois toques.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 Olha então, gente, fazer a nossa basiquinha, dia dos pais. Dia dos pais, mas você pode fazer dia das mães também, né? Dia dos pais, porque a gente fez um, as estampas para os pais, né? Como o dia dos pais tá aí. Então, vocês podem estar tá fazendo, né? Então, esse molde aqui, o que que você vai precisar? Dos moldes e dois velhos, tá? Dois velhos e, e dos nossos moldes aqui. Bem básico, tá? É uma peça que foi pedida pela nossa querida Kelly. Ela faz parte do grupo de clientes, né? Que Ela é cliente lá do nosso site, da animaria Pet Molde. E ela também é a aluna, né, do, dos nossos cursos, né? Então, ela mandou esse WhatsApp pra gente aqui, essa mensagem pedindo pra gente fazer essa peça aí. E a gente não gosta muito de estar tá fazendo coisas muito básicas, então a gente colocou... Essas estampas pra vocês, né? As estampinhas do dia dos pais, já, pra unir o, o útil ao agradável, né? Então, vai essa e mais uma, tá? Pra vocês. Tem essa aqui e tem a outra que vocês viram aí no começo do vídeo, tá bom? É uma peça bem rapidinha de fazer, tá? Dois toques. Então, bora lá. O que a gente vai fazer, tá? Aqui, o tecido que eu tô usando é suede, tá? Suede, esse fininho. Então, esse é o tecido que eu tô usando, tá? O suede, ele vai muito bem a sublimação, Tá? Então, as duas estampas do PDF vai pra vocês, tá? Tem essa estampinha aqui e mais outra, tá bom? Então, pra vocês imprimir em tinta sublimática, tá, gente? Não vão imprimir na impressora normal e daí ah, que não deu certo. Não vai dar certo. Tem vídeo aí no canal que eu ensino, né, como eu sublimar, eu explico sobre a tinta, sobre o papel, tá? Então, assista aí, tá? Você tem que ter a... A tinta sublimática, a tua impressora tem que ser preparado para imprimir su, a sublimação, tá bom? Aí, depois, você aplica na tua peça, tá bom, gente? Caso você não tenha, você pode ir até nas gráficas aí e pedir. Eu quero que imprima o PDF de desenho com a tinta sublimática, para mim, tá sublimando na minha peça. Ele já tá até espelhado, é só você sublimar e aplicar na peça, tá bom? Então, bora lá, é rapidinho. Aqui, você vai passar uma costura, Tá? Tecido que eu tô usando é suede, tá? Mas você pode tá fazendo com malha, pode tá fazendo com tricoline, pode tá fazendo com outro tecido, né? Com malha, você não vai. Malha 100% algodão, você não vai conseguir sublimar, né? Tricoline também não. tecido aí, que você pode estar tá usando pra sublimar. Aqui a gente fez pique, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Só deixar aqui em cima, ó, sem costurar, pra gente virar a peça. A gente vai virar a peça aqui, tá? Se for a RN, né? A peça menor. Aí, você deixa aqui do lado pra você virar, né? Pra deixar um buraco maior pra você tá conseguindo virar. Porque se for a RN ou peça menor, aqui pelo buraco aqui você vai ter mais trabalho pra virar. E se conseguir, é melhor ainda. O acabamento fica melhor, né? Mas, se você não conseguir, deixa uma parte aqui do lado. Então, você tá virando, depois você fecha quando for prespontar a peça. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas. a nossa frente aqui, né? Duas vezes, tá? Dobrado, você vai cortar esse aqui e esse aqui também, tá? Duas vezes dobrado cada molde desses, tá? Acho que eu esqueci de falar pra vocês, né? Ó, duas vezes dobrado, duas vezes dobrado, tá? Aqui, a gente vai passar uma costura aqui no decote. E fazer pique também. vai virar a gente quer que ele fique aqui olha aqui a gente quer que fique assim então, a gente vai pegar aqui a nossa frente essa costura aqui a gente vai colocar junto com essa costura aqui tá e passar uma costura aqui embutindo que sobre sempre um pouquinho aqui tá para depois a gente tá fechando a nossa frente tá A gente já embutiu, que é esse aqui. Agora vamos embutir a outra, que é essa aqui. Costura aqui e aqui a gente vai ó, passar uma costura aqui. Ficou assim, agora a gente vai colocar aqui tudo pra dentro aqui, na nossa frente, tá? E vai pregar, tá? Passar uma costura aqui, tá? Por tudo, só deixar aqui um buraco que a gente tá virando a nossa peça, tá? E aqui, as nossas costas, a gente vai colocar aqui pra dentro, tá? Cuidando pra não costurar junto, né? Bora lá. aqui desse outro lado aqui certinho um aqui e aqui a gente vai passar uma costura por tudo até aqui em cima tá E aqui a gente vai fazer pique. E agora vamos virar a nossa peça. Você pode tá fazendo sem as estampas, tá, a gente? Pode tá fazendo com outro tecido carneirinho, colocar fogo quentinho, pode tá fazendo com, com outro tecido, tecido de inverno, tecido é uma peça que você pode fazer tanto pro inverno quanto pro verão, tá? É uma peça que você pode fazer com tecido barato também, pra vender em quantidade para pet shop, né? Você pode fazer com tecido bem conta, né? Pra, fazer, pra vender pet shop. Olha só. Agora vamos respontar a peça toda, tá? Vamos começar lá, pelo pescoço aqui. O nosso Aqui vamos dobrar aqui essa parte que a gente deixou aqui, esse buraco para virar a peça. A gente vai dobrar para dentro e vamos fechar o buraco já apontando a nossa peça toda. Tá? Agora, vamos colocar o nosso velcro, tá? Aqui. Tem a medida do velcro na peça, no molde, tá? Deixa aqui um centímetro, que foi da costura, e já tem a medida do velcro aqui, tá? Tá? E agora, vamos colocar o velcro aqui, tá? Agora, a gente vai colocar o velcro desse lado aqui. E ficou assim a nossa peça, gente. Olha só, olha só, que lindinha que ficou. Facinho de fazer, como eu disse pra vocês, dois toques pra fazer, ó. Uma peça que dá pra vocês fazerem com os tecidos, tá? Não precisa colocar um, uh, a estampa, pode fazer sem estampa, veste muito bem, confortável. Então, ficou assim a nossa peça. Simples rápida, uma peça barata pra fazer, tá? Uma peça que dá pra você tá fazendo aí pra vender pros pet shop, agora pro dia dos pais ou pro dia das mães, né? Você só muda a estampa aqui. Então, dá pra você tá fazendo em alta escala, produzindo bastante, né? Eu quis trazer alguma coisa pro dia dos pais, né? Pra homenagear os nossos papais de pet, né? Porque eles também são pais, né? Então, vai pra vocês os PDFs, Tá? Das duas estampas para vocês estarem fazendo essas capinhas bonitinhas, facinhos de fazer, mão de obra é pouquíssima, bem fácil de fazer. para vocês estarem fabricando aí, fazendo, pra tá podendo vender em alta escala aí, tá bom, gente? Então, essa modelagem foi pedida pela nossa querida Kelly, né? Lá do nosso grupo de clientes, ela mandou essa foto aí pra gente, pediu pra gente fazer a modelagem para ela, tá bom? E a gente fez, espero que ela tenha gostado, espero que ela goste muito, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse.